E pessoal, senhores, a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez eu perdi minha gravação Não, não perdi não, só, só entrou em repouso aqui E dessa vez galera, estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez, para fazer o segundo vídeo Atacando com um deck aleatório com as cartas de verdade Sim senhoras e senhores, cartas de verdade do Clash Royale Se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar aqui nos cards do Youtube pra você assistir, ok? Eu fiz um deck aleatório e mais uma vez eu vou fazer aqui Vou pegar cartas aleatórias, vamos embaralhar aqui Eu já tava embaralhando antes, mas vamos dar mais uma embaralhada Vou pegar cartas aleatórias isso aqui, montar um deck e fazer umas batalhas na Arena Lendária Mano, vamos lá Vamos lá, me ajuda aqui, cara Aí, desbloqueei, tá entrando em modo e repouso toda hora Mas enfim, vamos lá Já embaralhei um pouco aqui Vou pegar cartas aleatórias Vocês vão ver primeiro do que eu Na verdade eu vou ver aqui pela tela, mas enfim Vamos lá Vou pegar aqui a carta de cima, para vocês não falarem que eu tô roubando, né? É, a carta que eu não vi ainda, eu só tô vendo aqui a de baixo. A de baixo é o Príncipe das Trevas. Então vamos pegar a primeira carta aqui e vamos virar, que é o Gigante Esqueleto. Primeira carta do deck, Gigante Esqueleto. Vamos pegar oito cartas. Então temos a primeira, a segunda é o Goblin de Lança. Vou deixar aqui para ficar mais fácil. Goblin de Lança, ótimo. Pro deck não ficar muito pesado, a gente precisa de cartas mais baratas. Então vamos pegar aqui mais uma carta, mais uma carta... Espelho, mano, de novo espelho, meu Deus, cara, não sei se vai funcionar muito bem, gigante esqueleto, goblin de lança, espelho, vamos mais uma, mais uma, mais uma, bola de fogo, show, mais um feitiço, temos quatro cartas, vamos pra mais uma, e valquíria, show, tá, tá, tá rolando um deck, hein, tá rolando um deck aqui, mas pra arena lendária não sei se vai ser o suficiente, mais uma, Arqueiras, beleza, estamos precisando de algo com mais dano, estamos precisando de um ataque, a gente está muito no controle aqui, a gente não tem muito ataque, vamos lá, mais um, PECA, mano, duas tropas muito pesadas, Gigante Esqueleto e peca esse deck, meu Deus, cara, a última, a última, mano do céu, Gigante Royal, é uma carta muito boa, mas, meu Deus, vamos montar esse deck, é uma carta muito boa, mas eu não sei Cara, a Arqueira tá no deck O Gigante Royal já tá no deck, então, beleza é, precisamos de Gigante Esqueleto, Goblin de Lança Goblin de Lança, ok Vamos colocar o Goblin de Lança, Gigante Esqueleto agora Gigante Esqueleto Show é, Falta Espelho, Bola de Fogo es Bola de Fogo, achei Tá aqui, Bola de Fogo no lugar da Princesa <risos> Vamos lá, Espelho Bola de Fogo, aqui Espelho, show temos aqui, é, a, já foi a, o Gigante Esqueleto, já foi o Goblin de Lança, já foi o Espelho, já foi a Bola de Fogo, falta a Valkyria, a Arqueira já foi, o peca e o Gigante Real já tá. Ok, então vamos lá, Valkyria que tá aqui, ok, Valkyria, e pra finalizar, a peca e eu vou fazer desse, da seguinte forma dessa vez. Eu vou fazer uma, três partidas. Uma melhor de três, na verdade. Se eu perder duas, acaba o vídeo, porque eu sou uma bosta. Se, não necessariamente que eu sou uma bosta, mas é porque não, mano. Deca, esse deck é loucura, com 4.2 de custo. Com três cartas acima de seis de custo. Mano. Na Arena Lendária, eu vou ter que imitar pra ganhar. E eu vou fazer o melhor de três. Se eu perder duas, eu tô fora. Se eu ganhar um, eu perder outro, eu faço uma terceira partida pra ver se eu vou me sair bem. E se eu ganhar duas, eu já ganhei de, de cara, já venci o desafio, beleza? Vamos lá, então. Desafio número um, partida número um. Vamos batalhar aqui contra o cara da China, que, meu Deus, eu já tô perdendo logo de... Nossa, mano! Olha a minha mão inicial. Sete de custo, seis de custo, seis de custo e quatro de custo. Mano, vou começar com o gigante esqueleto, porque é uma carta de controle. Uma carta que mesmo depois que ela morre, ela consegue dar uma, uma pressão no cara. O cara tá vindo com P.E.K.K.A. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou combar gigante esqueleto com P.E.K.K.A. Vai ficar uma loucura. PECA, show! Beleza? P.E.K.K.A e gigante esqueleto lá na frente, hein? Vamos ver. Nu, a Valkyrie do cara já nasceu morta, hein? Beleza, vou jogar uma bola de fogo pra matar aquele mago. Será que vai matar? Não matou. Mas beleza, vamos, vamos conseguir controlar a partida. Esse deck aqui, pelo que eu tô vendo, ele vai funcionar bem na hora que ficar no último minuto da partida, mano. Vai ficar forte esse deck no último minuto da partida. Temos espelho, temos gigante real. Vamos, a gente não pode jogar precipitado nesse deck. Não podemos jogar precipitado nesse deck, porque senão nós perdemos, galera. Por exemplo, contra o Spark a gente, tá, a gente se ferra. A gente precisa lidar contra esse Spark, mas eu não sei como que eu vou lidar com ele, cara. Eu vou tentar jogar o gigante esqueleto Vai, vai, vai, vai, vai, carrega, carrega, carrega carrega. Mano, vou tomar porrada do Spark Vou tomar porrada do Spark Ferrou, tomei, pum Nossa senhora Meu Deus, de novo, vou perder a torre Ai, Ah, perdi a torre, perdi a torre, não deu Eu não tinha elixir, galera Eu queria colocar meu gigante esqueleto pra ele morrer pro Spark E matar ele com a bomba gigante, né Mas não deu Não deu, não deu, não deu Beleza, vamos lá, vamos devagar, calma, o último minuto vai ser decisivo nesse nosso deck Vou colocar um P.E.K.K.A pra bater de frente com a P.E.K.K.A do cara E vou colocar meu Gigante Esqueleto depois Essa é a minha estratégia Esse será o meu legado Nossa, <risos> que bosta que eu tô falando Beleza, o cara colocou o Spark, vou colocar o Gigante Esqueleto pra, pra ele matar na bomba Ok, nossa, e ele aguenta muita pancada, olha Vai tomar outra porrada do Spark e não vai morrer, agora morreu Beleza? Morreu. Nossa, não matou o Spark, bicho. Aí ferrou, mano. Vou colocar a bola de fogo. Ok. Mano, pra ganhar essa partida vai ser pesado. Tamo no último minuto já, já estamos com o dobro de elixir, mas eu já tô sentindo que o deck tá indo bem. Tá indo melhor. Tá funcionando melhor. Tá funcionando bem melhor, na verdade. Vou fazer o seguinte: vou colocar outro gigante real, mano. Pra que, que eu tô fazendo isso? Eu não sei. Mas, mas vamos lá. Vou colocar aqui a arqueira pra tentar dar um. Sei lá, não sei o que eu estou fazendo, mas, meu Deus, mano, foi, foi pesado, me ferrei já, eu acho. Não vou, não vou conseguir virar essa partida, provavelmente não. Meu Deus do céu, perdi, perdi. Não deu, cara, essa, esse deck na Arena Lendária não, não ia dar certo. Não ia dar certo, não ia dar certo. Beleza, tamo com uma derrota de três, de, do melhor de três. Temos mais uma, mais uma chance, mais uma chance pra não passar vergonha no vídeo. Mais uma chance. Vamos! Vamos que vamos! Vamos, gigante! Vamos, deck de gigante! Vamos, cara! Vamos lá. Vamos jogar de uma maneira diferente dessa vez. Vamos jogar agressivo. Vou começar com o gigante esqueleto, com os goblins agressivos do... Já perdi o corredor do cara. Vou colocar o espelho aqui. Pra, pra colocar uns goblinzinhos, pra tentar matar aquele corredor o mais rápido possível. Vai, goblin! Oh, goblin não! Vai, esqueleto! Chega! Nossa, mano! Quase que o esqueleto chegou lá, velho. Quase que o esqueleto chegou lá. Vou ter que usar a bola de fogo pra matar esses bárbaros. E vou ter que esperar pra matar essa princesa com minha arqueira. Mas a, a estratégia ofensiva acabou que... Nossa, agora ferrou. Ferrou porque eu não tenho elixir e o cara tá com um corredor pra cima de mim. Ferrou. O mais barato que eu tenho pra tentar matar aquele corredor é a minha Valkyria. Coloquei. E beleza, show, beleza. Calma, vamos lá. Você tá rindo aí, cara. Mas no último minuto você vai tomar pressão, mano. Ah, tipo assim, se tivesse só o gigante esqueleto com o Peca, não seria tão ruim. Mas, meu Deus, os dois não vai dar certo, bicho. Vai, Peca, mete a pancada nesse cara. Mete a pancada, vai, mete a pancada, pancada. Show. E tem outra coisa, mano. Eu quase não tenho nada pra lidar com coisas aéreas. Vai, vai. Meu Deus do céu. Que peca doente. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Não dá, mano. Não dá. Ai, último minuto. Me ajuda. O espelhinho. Cara, o espelho tá sendo uma das melhores cartas que eu tenho aqui, praticamente. Eu nunca posso usar nada, velho. Porque é tudo muito caro nesse deck. Essas cartas muito caras. Vou colocar o, gigante, o esqueleto gigante aqui do lado esquerdo Pra chamar a atenção do cara E ele vai ser uma tropa que vai controlar bem o deck e Pra eu ir com o meu é, gigante é, real do lado direito É isso que eu vou tentar fazer Beleza, ó, ok Vou colocar minha arqueira Com minha valquíria E já tô com o elixir Meu Deus, o gigante do cara não morre, mano Perdi outra torre Vou ter que ir pra três coroas P.E.K.K.A. avançado, P.E.K.K.A. avançado, show o problema é que minhas cartas também não são nível alto, cara. Contra esses caras, ó. Minha peca é nível 4. Isso, acredito se quiser, bem pouco. Ganhei uma. Pegamos uma coroa, pelo menos. Eu vou ir pra 3, viu, galera? Eu vou ir pra 3. Meu Deus, cara! O gigante ali não morre, mano. Mata! Meu, não mata, velho. Que cara. Vai, gigante real. Vou do... Do... Não, não vai ter como dobrar o gigante real. Mas eu vou colocar. Bola de fogo. Mano! Quase conseguimos, quase conseguimos. Olha o Gigante Real, mano. Se liga no Gigante Real. Pule, véi. Se o Gigante Real desse mais uma porrada e eu jogasse a bola de fogo, eu ganhava. Com três coroas. Mano, desculpem, mas esse deck aleatório não me ajudou. Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande, muito chato. Mas eu perdi o desafio, eu fiz de três partidas, eu perdi duas. Então eu já perdi logo de cara. E a gente podia fazer alguma coisa, a gente combinar... De que quando eu ganho, eu faço alguma coisa Quando eu perco, eu faço outra coisa Vocês deixem aqui no comentário que a partir do próximo vídeo Do deck aleatório com cartas de verdade A gente pode combinar de, sei lá Pagar uma prenda, fazer alguma coisa Tem que fazer alguma coisa caso eu ganhe Tem que fazer alguma coisa caso eu perca, beleza? Então aí, deixa nos comentários as sugestões Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever Caso você esteja me, ver, me vendo pela primeira vez Se inscreve no canal se você... Ia falar duas vezes a mesma coisa? Eu ia pedir pra você dar um like nesse vídeo, caso você tenha curtido. E não se esquecer de ativar as notificações clicando no sininho aí no seu celular. Se você estiver assistindo pelo celular. E se você não estiver assistindo pelo celular, basta você clicar na rodinha e clicar lá. Esse, é, receber notificações. Porque o YouTube, hoje em dia, tá trolando, não, não manda os... Não manda os vídeos pra box da galera e aí eu acabo perdendo muito público porque vocês não sabem que eu tô colocando o vídeo, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido mais uma vez. Falou, um grande abraço do Gordinho. Eu vou me despedindo por aqui, muito triste por não ter conseguido ganhar nenhuma das duas partidas. E até a próxima! Olha aqui como é que eu deixei, que bonitinho! Falou, galera! É, é, é, é, é.